Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Nesse vídeo eu mostro minhas compras na Shopee. O valor dos produtos vai estar na tela e também o tempo de entrega. O pacote já está aberto porque a minha irmã tinha um pedido dela, então ela já pegou. E os que estão aqui são meus. Os produtos dessa loja foram muito baratinhos, então valeu a pena. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso vocês se interesse e querem comprar. Tem mais desse vendedor pra chegar, só que ainda não chegou. Então eu vou abrir esses aqui e vou mostrando pra vocês, tá? Ele tem um espelho, ó. eu achei muito bonito esse pó, os detalhes desse são muito fofos. Eu adorei ele, e aqui tá, tá lacrado, eu vou tirar e vou testar na minha mão. Eu sou que tem a Potei um vídeo, Agora o próximo é uma sombra. A noção é quatro. Também é da Shopee e é do mesmo vendedor. Meio é bem embalado e protegido. Esse aqui é da minha irmã, então eu não vou abrir. E esse aqui é meu, é um conjunto de maquiagem. Só que o link não tá mais funcionando, mas, mas eu vou deixar o, o link de, dos outros produtos que no é meu vendedor se vocês procura. se procuram, vou mais um lado, gente. Foi bem baratinho, 17 reais. É um rímel Eu acho que esse aqui é um iluminador Esse aqui é um É um batom, esse aqui em é um, é um líquido E esse aqui é um corretivo. Eu tô achando muito duro pra abrir E eu não consigo É de enroscar né? E eu puxando Eu acho que é um iluminador não tenho certeza Um beijinho, então acho que não é na minha vida. os dois aqui. Esse tá manchado, ó. Veio manchado já. Depois só pra tentar mexer. Esse aqui que é o. Esse aqui é o corretivo. Por último, esse aqui é um batom que é lindo. Batom lindo. É um vermelho mais forte. Vou mais aqui pra comparar as cores ele é bem bonito eu gostei, o preço tá bom mas como disse, infelizmente o produto não tá, não tá mais funcionando o link então não sei se ainda vai ter uma pena mas é isso Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Último lápis da sobrancelha aqui. É da mesma marca que ó, oh, tem brilho, que não era pra ter brilho. Ele é bem fininho. Vamos fazer, eu escolhi a cor preto. Gostei. E o preço foi super baratinho, foi 4 reais, e pouco, então olha a pena, tem outro lado aqui também Então pra quem estiver interessado, esse vendedor tem uns produtos bem bonzinhos, com preço bom, claro, aqui A única coisa que me surpreendi foi a base, quer dizer, a base não, o pó Com beleza, tudo bem, vou dar igual